Olá, tudo bem? Essa aqui é a Tibuchina Mutabilis mais conhecida como Manacá da Serra. É bonito, E a minha contribuição. É, vou plantar agora aqui! É, então, gente, essa aqui é a minha contribuição para o dia do plantaço nacional. Tá? Para compensar as queimadas e o desmatamento da Amazônia que vão acabar destruindo com a raça humana, com os animais, com tudo que tem direito. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, hoje foi decidido o Dia Nacional do Plantaço. Se todo mundo plantar pelo menos uma planta, a gente vai conseguir compensar. Talvez a gente consiga compensar um pouco isso. Então, está aqui o Manacá da Serra, é interessante. Ele, ele floresce em toda a Mata Atlântica, vai daqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, vai até o Sul por toda a Mata Atlântica. Dá então, muito aqui na serra, por isso a gente chama de Manacá da Serra, né? Tibuchina mutabilis, porque ela muta, ela, ela tem uma mutação, porque ela fica branca, vermelha e roxa. A maioria das que, estão planta, que tem plantadas coisas aqui por perto, tem várias, elas têm duas cores, no mesmo pé, às vezes no mesmo galho. Aqui tem um botão branquinho, ó, já querendo nascer. Né? Aqui tem a... Já tem as vermelhas e as roxas. E aqui tem uma branquinha já aberta aqui atrás, ó. Pra vocês olharem aqui, tá vendo? Então eu vou arregaçar as mangas agora. Já aqui com a minha camisa verde, em homenagem ao ao senhor dos anéis, aos hobbits, que gostavam muito da das plantações, né? e vamos cavar o buraco aqui para plantar a nossa mutabilis, ok? Vou fazer aqui um buraco, nego né, Gu? Gu é o meu, meu cineasta eu não tenho a primeira vez que eu, acho que eu planto aqui, não é bem a primeira vez não, mas eu já plantei algumas vezes, né? Fica um pouco difícil às vezes. O buraco tem que ser um pouco fundo. Já está feito o buraco aqui, ó. Acabei de fazer. Então agora a gente vai botar os eles aqui dentro. Mas eu tenho que tirar esse plástico aqui primeiro, né? Pode cuidar aqui, ó. cortar aqui de um lado vocês podem ver que eu já não tenho muita, muita prática com a coisa né mas sempre é tempo da gente aprender né na prática a gente vai aprendendo esse microfone aí é muito bom Gu. pega pega longe Vou cortar aqui do outro lado também para facilitar Vamos ver se assim já sai acho que já sai né ó aqui gente tá inteirinho ó olha só que beleza vê se ela tá, vê se ela tá certinha aí tá assim aí aí então agora é só botar a terra para dentro uhum. e tá feito o nosso plantaço de hoje agora bater um bocadinho com a Joga assim, né? um cadinho no, no buraco e vai batendo com no, na, no na final lateral. do outro ladinho assim, vai socando ó, a terra. Isso agora só com um cadinho até. o outro lado do do enxadão. Vira o enxadão ó. Assim? Não do outro lado ao contrário? É isso que eu tava fazendo. Poxa. Assim ao contrário? Assim? Isso. Ah, tá. Isso aqui, ó. É uma pimenteira. É ela tá ela está sem pimenta ainda. Pronto. Precisa mais? Joga, agora joga o rechim. Só jogar o rechim por cima. Uhum. Tá bom, né? Show! Show de bola! Tá aí, gente! Tá aí plantado o nosso... Mutabilis, tá? Manacá da Serra. É minha contribuição para o plantar tá bom? E vamos parar com esse negócio de queimada, hein? Vamos parar com isso, senão, ó... A gente... Vai embora do planeta. O planeta fica. A gente vai embora. Chega de queimada, pessoal. Tá aqui minha contribuição para compensar. Obrigado, Gu! Até a próxima, gente. Tchau, tchau.